Salve, salve! Seja muito bem-vindo aqui no Rio Maframix. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a turismóloga Luísa Silva. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, obrigada Douglas. Obrigada pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Recentemente a Luísa esteve aqui em Rio Negro para uma palestra, para falar sobre ah, o turismo 360, envolvendo aí o destino, o turista, né, os locais. Como que essa mágica que faz aí o turismo, e a gente convidou ela para que estivesse aqui nos nossos estúdios para conversar um pouquinho sobre turismo, para tratar esse assunto. Luísa, o turismo é, um, é algo que me fascina, porque desde que a gente se conhece por gente, a gente gosta de viajar. Né? E acho que o turismo começa, pelo menos na nossa época, de, de mais, né, mais, mais antigamente, <risos> que essas rotas turísticas não tinham muito... Você era turista na casa dos primos, que moravam fora, né? E aí esse turismo ele foi se profissionalizando e hoje é uma máquina de fazer dinheiro, digamos Sim. assim. É, e os dois lados ganham, né? O turista que vai conhecer um lugar novo, uma nova experiência. Como que você poderia resumir essa, essa onda do turismo pós pandemia? Bom, então, retornando um pouco da sua pergunta, né? Essa questão do turismo a gente precisa entender ele como um desenvolvimento econômico e social né? quando a gente olha tem um olhar muito econômico para o turismo a gente acaba esquecendo o do quanto enriquecedor é você trazer mais a cultura a história né? a, a, aquela aquele senso de pertencimento do próprio munícipe do destino turístico né? então o turismo ele vem para agregar financeiramente ao destino, trazendo uh, o dinheiro do turista que gasta aqui no destino, mas também ele traz essa questão da troca, essa questão do, do conhecimento e o quanto esse turista, quando retorna para sua casa, ele retorna enriquecido. É, então ele vem e traz o seu dinheiro, mas ele retorna com experiência, ele retorna também com a, aquela, o, o senso de pertencimento dele também muito, muito aflorado. E essa questão do turismo, é, a história do turismo, ela vem muito com o desenvolvimento econômico do nosso mundo, digamos assim, né? A gente se espelha muito na questão do desenvolvimento turístico da própria Europa, aonde tem é, os seus picos também de desenvolvimento turístico. E falando nessa questão da pandemia, é, ontem até na palestra a gente falou muito sobre isso, que nós temos um turismo antes pandemia e um turismo pós pandemia, porque o turismo foi a atividade mais afetada no mundo todo. Né? Durante dois anos, do pico da pandemia, digamos assim, milhares de pessoas perderam o emprego, é, porque não, não existiam turistas viajando, né? o cliente do turismo não estava viajando, e milhares de empresas fecharam as suas portas. É? Mas também tem o outro lado, que muitas empresas foram criadas durante a pandemia. Então sempre existem os dois lados, talvez para alguns o que, o que era uma ameaça à pandemia, para outros foi exatamente o contrário e vira uma oportunidade de empreender nessa área. Lusa, é, você está há pouco tempo aqui em Rio Negro, né, mas que conselho, né, tá um dia, um dia e meio, é, aí você me contou que vinha até Mafra ali e acabou não passando para cá. Olhando de uma forma macro, eu sei que seria aí preciso muito tempo para a gente dissertar sobre isso, mas para Rio Negro, o que você acha que daria para a gente pensar em investir no futuro turístico da cidade? O que vocês têm muito aqui, assim, numa rápida passada, e também eu fiz o meu dever de casa de pesquisar mais sobre a cidade, né? vocês têm uma história e uma cultura muito forte, que talvez ela precise só ser resgatada, precise só dar um olhar um pouco mais profissional para ela também. Quando a gente comenta sobre economia criativa, é um veio também muito forte dentro da área do turismo, aonde eu resgato as receitas antigas das vós, né, com a culinária, eu resgato às vezes aquele artesanato ou aquela habilidade de um agricultor que está esquecido lá na propriedade dele e que se tiver um apoio um pouco mais profissional, algo sério, com pessoas sérias né, que queiram alavancar ele também como um empreendedor e trazer mais para o centro da cidade, né, essa questão das feiras que se tem nas praças, para mostrar que existe tanto o desenvolvimento histórico, o desenvolvimento cultural da cidade, mas também o desenvolvimento turístico que anda de mãos dadas com isso, né? A questão da própria localização geográfica também, vocês estão dentro da Rotas do Pinhão, que é uma política pública do Ministério do Turismo que dividiu o Brasil todo em regiões turísticas, né? E vocês, além de estarem na região metropolitana de Curitiba, que, na minha visão, é uma baita oportunidade de trazer o curitibano para conhecer mais as cidades do interior, e também se utilizar do próprio pinhão, com a gastronomia, com a questão do que, que envolve tudo isso, né, da, de mostrar como é o crescimento do pinheiro, como é a questão do, do próprio artesanato em relação ao pinhão também, né? Então você não precisa é, tentar achar coisas mirabolantes e achar que só o que já está muito desenvolvido em outros destinos vai acontecer aqui. Você tem que olhar primeiro para dentro, que é uma fala que eu sempre tenho. Qual é o DNA? de Rio Negro na área turística. Encontrando o DNA é investir realmente. E quando a gente fala em investir, não é só dinheiro, né? É investir tempo, investir par em parcerias, e onde todos os lados ganhem, né? E com certeza isso vai trazer um novo olhar para dentro do destino turístico. E às vezes, Luiz uma coisa que... Aí me corrija se eu estiver errado. A gente sai a viajar e o turista parece que ele fica meio bobo, né? Ele vai viajar, aí ele chega, tem numa praça uma caixa vermelha, com uma, um lacinho e todo mundo quentado naquela caixa para tirar uma foto né? e são coisinhas simples Sim. que você pode estar tá fazendo, mobilizando ali é, é, o turista, trazendo ele para cá agora, Rio Negro, como você falou ele é uma, uma cidade é, uma forte veia é, de história, de cultura né? é, como que você vê essa nova geração eles conseguem observar para trás isso, se olhando hoje esses novos jovens eles, é, eles vai conseguir resgatar isso? Tudo depende da forma como você comunica. É, eu, eu já tive também experiência como professora, né, e, e trabalhei dentro do Senac com jovem aprendiz, então eu tinha 150 pré-adolescentes sobre a minha responsabilidade, e quando eu fui dar aula para esse tipo de público, eu tive que mudar toda a minha comunicação. É, é, muitas vezes quando a gente está na escola ainda, é, aprender história é chato, porque a gente não consegue ver lá para frente o que, que isso vai agregar na minha vida e na minha profissão o que, que química física vai agregar na minha profissão né mas voltando essa questão da história a história faz parte de qualquer profissão né então dentro do turismo você resgatar o que é histórico e comunicar isso de uma forma mais lúdica de uma forma mais interessante com certeza o jovem ele vai se interessar pelo assunto agora com essa questão das redes sociais também, né? Hoje, você precisa se reinventar nas redes sociais. Não adianta mais publicar textos gigantescos porque as pessoas não leem, né? Então, eu sempre digo, pílulas de informação, né? coisas objetivas, mas que tragam algum ensinamento por trás disso, né? Então, essa forma de comunicar a história e a cultura de Rio Negro, com certeza, ela vai trazer mais jovens para dentro disso, mas precisa dar uma reinventada em como comunicar isso. Muito bem, uma grande e última pergunta que eu queria fazer para fazer, acho que talvez a mais importante de todas elas, uma coisa que a gente observa uh, na minha caminhada como jornalista, muitos lugares que eu visitei do turismo rural, até mesmo da cidade, a falta de mão de obra qualificada em como fazer um rótulo, por exemplo, né? E o turismo, como qualquer outro negócio, ele precisa de um, de um planejamento, de, um, de uma estratégia, de como fazer. eu sei que a tua empresa faz isso. Uhum. Uh, Para aquela pessoa que quer fazer isso, é, Luísa, como que te encontra? Qual que é o produto que você vende, que está à disposição daquelas pessoas que querem contratar com você? Hoje, eu trabalho eu trabalho é, como consultora e assessora dentro da minha empresa, né, da em gestão de turismo e eu tenho dois públicos muito claros dentro da empresa, né? É, eu trabalho com empreendedores turísticos ou aqueles futuros empreendedores, aquela pessoa que quer empreender na área, mas não sabe aonde, não sabe o que fazer, né, então a gente trabalha toda essa questão do empreendedor, do negócio, e também o, a outra ponta que é a gestão pública, né, como eu tive experiência durante quatro anos de ser diretora de turismo de uma prefeitura, eu sei o que acontece do lado público, né, quais são as dificuldades principalmente de você, é, sozinho muitas vezes, como diretor ou secretário de turismo, querer desenvolver isso no município turismo não se desenvolve apenas de um lado. Todos os atores precisam estar em conjunto. Né? Então essa questão da mão de obra, ela é um problema, eu acredito que não só no turismo, acho que todas as atividades econômicas passam por isso, mas principalmente no turismo por quê? Porque as nossas cidades têm uma realidade muito industrial e também comercial, onde você tem horário para entrar horário para sair do seu trabalho e final de semana você descansa. Turismo não acontece de segunda a sexta, das sete às cinco da tarde. Turismo acontece nos finais de semana, nos feriados e nas férias. Então, eu tenho sete dias por semana, 24 horas por dia acontecendo o turismo. Se eu, que gosto de trabalhar com pessoas, entendo que eu vou, muitas vezes, até ganhar mais trabalhando com o turismo do que, às vezes, no comércio normal, eu tenho uma veia muito muito grande né, de, de crescer profissionalmente. Então, as propriedades rurais, né, até ontem eu atendi uma em Campo Alegre, que ela disse, Luiz, eu não tenho como desenvolver mais a minha propriedade porque eu não acho gente para trabalhar. E não é por conta do salário ser pouco, eles pagam até bem pelo que precisa ser desenvolvido, mas as pessoas não querem trabalhar sábado e domingo. Então, quando às vezes dizem assim, ah, o desemprego está muito grande, né, e tal, mas tem oportunidade de trabalho, mas talvez as pessoas não querem justamente aquele trabalho, que o trabalho com o turismo é um trabalho limpo, é um trabalho fácil, né, um trabalho para você gerenciar muitas vezes um empreendimento, ou auxiliar na cozinha, ou auxiliar numa propriedade rural, enfim. Conhecer muita gente. Conhecer gente, ter às vezes oportunidade de, de até fazer um, algumas amizades e ir para outros destinos conhecer também. Então, assim, o mundo do turismo, para quem gosta, eu até brinco que é uma, uma questão de cachaça mesmo, assim, porque é, você. Teve um pouquinho de contato com isso e viu a oportunidade que você tem na frente e assim você não larga mais. Né? Então, é, a minha empresa hoje trabalha com esses dois focos, né? tanto na gestão pública quanto na gestão privada, justamente auxiliando essa gestão do turismo, é, turismo sustentável. Maravilha para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Luísa, as suas redes sociais, por gentileza, suas considerações finais uhum. e já agradecendo a sua esse tempinho para estar conosco. Obrigada, Douglas. As minhas redes sociais, então, site, site né, www.acordum.com.br Instagram também, luiza.acordum é, Até hoje, divulgando também, a gente, eu faço diversas lives, crio conteúdos de forma gratuita nas redes sociais, a gente vai ter uma live no YouTube falando sobre encantamento do turista, então convido a todos também para assistirem e fico à disposição também aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigado, a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.